Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, cartões de crédito alta renda. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do alta renda. Eu trago para vocês uma novidade show de bola: Nômade, sala VIP em Guarulhos? Pois é, e é débito! Se você é um cliente que não tem cartão de crédito, que reclama que não tem uma sala VIP para você poder ficar no conforto, comendo e bebendo de graça. Gente, espumante, vinhos, bebidas alcoólicas, refrigerantes, água com gás, sem gás, até uma estação de milkshake tem de graça para você. E alimentação top demais, como dogs, é, sanduíches, é, doces e muito mais na sala VIP Nômade no aeroporto. Barulhos Terminal 3. Você que vai fazer um voo internacional vai poder usufruir uma sala VIP espetacular da Nômade. E é de graça para clientes da NOMAD, basta você ser cliente da conta da NOMAD, movimentar a conta e ganhar pontos no NOMAD PES. Deixa eu explicar para vocês aqui os níveis que vão dar acesso à NOMAD de graça. Vamos a eles então. O nível 1 não te dá acesso à sala VIP da NOMAD, tá? Dentro do NOMAD PES. Já o nível 2 e 3, até 30 de junho de 2023, você tem direito a acesso ilimitado à sala VIP da NOMAD, mas o nível 4 e 5 Além de ter acesso ilimitado à sala VIP da NOMAD, ele pode levar um acompanhante maior de 18 anos e dois menores de 18 anos, tá certo? Isso para o nível 4 e 5. O nível é, 2 e 3 até 30 de junho ilimitado e o nível 1 não tem acesso à sala VIP da NOMAD. Dá uma olhadinha nessas imagens que a NOMAD mandou pra gente.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 para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros têm também legal demais da conta e se você não tem uma conta NOMAD é muito fácil você vai abrir uma conta vai depositar 100 dólares aí e vai abrir sua conta NOMAD em 15 dias para você ter aí ativação direitinho e ganhar benefícios com a conta NOMAD quanto mais você movimentar a conta NOMAD mais você tem benefícios Colocando alta renda 20, você vai ter mais um benefício na sua conta onde presente da de aí. E quanto mais movimentar, mais acesso ao NOMAD PES, mais pontos você ganha, mais próximo de poder usufruir de uma sala VIP de graça débito. Não tem crédito, você não precisa contratar cartão de crédito, porque a Nômade não trabalha com isso. Não tem novidade. não tem tarifa, não tem taxas. Agora, logicamente, quanto mais próximo do nível 5 você chegar, menos taxas de câmbio você terá, com a Nomad, podemos chegar até 1% da taxa de envio de câmbio junto à sua conta corrente digital global Nomad. Eu só uso ela porque eu pago meus cartões americanos pela conta da Nomad há mais de dois anos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Dentro do nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda. Né? Até o próximo vídeo, Fique com Deus!